Às vezes eu recebo aqui alguns comentários no canal que dizem assim, Ah, você é iluminada. Nossa, como que eu faço para ser como você? Então hoje eu vou te contar como é que você faz. das experiências que eu tive aqui no retiro com Tom Compton, o retiro chamado O Amor é o Poder teve uma experiência também muito significativa para mim que foi quando eu percebi que havia uma parte em mim que não perdoava uma pessoa e na verdade eu nem estava percebendo isso, porque havia um conceito tão grande na minha cabeça de que uma pessoa espiritualizada, como eu, perdoa sempre, então é errado não perdoar E eu estava trabalhando firme ali, forte, para transformar essa parte em mim que estava com essa dificuldade, né? Então o Tom falou para mim assim Ah, entendi, você não perdoou essa pessoa e aí a minha primeira reação foi essa, não, perdoei sim, né? A gente briga com aquilo que a gente não aceita na gente. E daí o Tom falou, você tem certeza que você perdoou? Aí eu fui lá dentro, sim, e lembrei de todas as reações que eu estava tendo, tantos dias, durante tantas situações, em tantos meses, que eu disse, acho que não. Aí ele disse assim, e como é que é isso pra você? Eu falei, poxa, eu queria perdoar, tá errado. Ele falou assim, então, não tente ser melhor do que você é. Você não precisa ser mais evoluída do que você já é. Você já é. Yeah, e I like the welcoming, because it's a concept that you can easily feel. Mm -hmm. You know, welcome it, because as soon as you're invited to welcome, you become aware of the resistance. Oh my God, I'm not welcoming at all. And with the awareness of the resistance, then it's like, okay, well, what if I tried welcoming? But you can feel that energy opening up to whatever it is your, your attention is on, and all, and all of a sudden it's allowed in. And then you can also feel how it hit, naturalmente begins to relax. Quando ele me disse isso eu tive aquela sensação né, que a gente chama de caiu a ficha nossa, é mesmo porque a gente é né, como, como dizem por aí aquele peixinho que vive no mar e fica se perguntando onde é que está a água eu tô com sede nós somos esse ser que vive rodeado de amor, de segurança, de paz, de felicidade, do apoio de toda a natureza e de tudo que existe, e a gente se pergunta, como é que faz para ter amor, segurança, paz, felicidade, tudo isso que eu preciso? Né? Aqui tem esse paradoxo, mas qual é o paradoxo real? Para mim, na minha experiência, o paradoxo real... É que a gente se identifica com o personagem. A gente se identifica com o ego e as suas múltiplas facetas. E para o ego, tanto faz se você se identifica de uma maneira positiva ou negativa. Tanto faz se você ama aquela parte em você que é melhor que os outros. Que sabe falar bem, que é inteligente, ou que é mais bonita, ou que está em forma. Ou se você detesta aquela parte em você que não tá em forma, que é feia, que se sente burra, estúpida, fraca, que não perdoa. Para o ego tanto faz, porque a palavra do ego é identificação. A gente se identifica com alguma coisa, quando na verdade o que nós somos é muito maior que isso. A gente já é... Essa perfeição, porque o que pode existir fora dela? O que pode existir fora da perfeição? Então, algo, né? uma coisa, é, é isso na gente, assim, que, que vê tudo e que, e que se sente iluminado. Então, você aí que perguntou pra mim, né, ser iluminada? Ou eu queria ser iluminado com você? Eu te respondo, eu já tive tantos momentos de iluminação. E você também. Vou te dar um exemplo muito simples de um momento de iluminação. Porque iluminação, na minha cabeça e na cabeça de muita gente que eu converso, professores espirituais, iluminação significa estar em estado de paz, em estado de felicidade. Então se você vê alguém andando por aí em total paz e felicidade constante, Pode pensar, ah, essa pessoa é iluminada, né? Porque é isso que a gente busca. Um exemplo para você de um momento que você esteve assim é orgasmo. Orgasmo sexual é isso. Você tem aquele momento de prazer assim e é paz, a cabeça esvazia, alegria, felicidade. É esse momento de iluminação que Deus, em sua divina sabedoria nos deixa experimentar mas tantos momentos na vida que a gente tem assim uma profunda meditação uma profunda compreensão, a gente entra nesse estado eu já tive momentos na vida que eu entrei nesse estado por semanas de paz e felicidade mas então, aquele pedacinho de mim que, não, que eu não aceitei aquele pedacinho de mim que eu quis transformar mais, que eu quero que seja aquilo que eu acho que é certo me traz de volta para não iluminação e isso para todo mundo então, como é que a gente faz para iluminar? a gente percebe né? essa é a grande palavra perceba aquilo que você não é o que você não é tudo aquilo com o qual você está identificado então, um exemplo pense em você numa situação da sua vida no passado em assim, qualquer uma que foi difícil ou que foi muito legal e olha lá, na sua imagem mental para aquela situação, veja você e eu te pergunto, você é aquela pessoa? Você é aquela pessoa? E você pode até me dizer, sim, eu sou aquela pessoa. Como você prova isso? Ah, eu tenho aqui uma imagem mental, eu tenho uma memória de que eu sou aquela pessoa. Mas não confunda. Você é... Alguém vivendo uma experiência Uma experiência Um acontecimento Como um capítulo de uma novela na sua cabeça Então, aquele lá que viveu aquilo super bacana Ou aquele lá que viveu aquilo super difícil Na sua memória Você é aquele lá agora? Não Agora você é essa pessoa aí sentada, ou em pé, ou deitada, olhando no seu celular, no seu computador, no seu tablet, esse vídeo, aquilo lá, foi uma experiência. A questão é que a gente, né, enquanto consciência confusa, a gente se identifica com aquilo, tanto o bom quanto o ruim. A gente é esse ser identificado. Então, não tem que ser melhor que você é, não precisa, porque o que você é de fato, já é. O que você é de fato, já vive na paz, na felicidade, no bem-estar interno. A questão é a gente se mover da identificação, tirar a identificação. Se você descartar tudo aquilo que você não é, o que sobra é esse ser que está só aqui, vivendo uma experiência na Terra. Eu entrei nessa pegadinha né? de querer ser melhor, mas entendi que não, não. A gente tem que pegar todas essas crianças preciosas, né? que eu falei no vídeo passado, trazer para o coração, integrá-las e está tudo bem. Tá tudo bem. E eu vou falar mais disso no próximo vídeo. Então, se você está curtindo aqui a nossa série Na Costa Rica, e o que eu estou compartilhando da minha experiência aqui no retiro que eu acabei de fazer, deixe para mim o seu comentário, deixe um gostei no vídeo. Não esqueça, se você não é estudante do canal, de assinar o canal e acionar o sininho de notificação. Mas para você ainda ser direitinho notificado sobre tudo que eu faço, lançamento de vídeos, eventos presenciais, coisas que eu entrego, às vezes e-book, às vezes um vídeo extra, vai aqui no descritivo do vídeo e tem um link onde você pode clicar ali e você vai ser direcionado para o meu site. E ali você deixa para mim alguma informação sua para que a gente possa estar tá mais próximo e você possa saber de tudo que eu estou fazendo aí pelo mundo. Um beijo! uma poesia de Santa Teresa de Ávila para você Ele me desejou então me aproximei Ele me desejou então eu me aproximei ninguém pode chegar perto de Deus a menos que ele tenha te preparado uma cama mil almas ouvem o seu chamado a cada segundo mas a maioria delas olha para o espelho da sua vida e diz, ah, eu não sou merecedora de abandonar essa tristeza. Quando eu ouvi pela primeira vez a sua canção que me cortejava, eu também olhei para tudo que eu tinha feito na minha vida e disse, como eu posso olhar para os seus olhos onipresentes? Eu disse essas palavras com todo o meu coração, e então Ele cantou para mim de novo uma canção ainda mais doce. E quando eu tentei me esconder de vergonha, mais uma vez, da Sua presença, Deus me mostrou a Sua compaixão e me disse a Sua divina verdade. Eu Te criei, minha querida, e tudo que eu crio é perfeito. Por favor, aproxime-se, pois eu te desejo.